Tem tropa, o homem chorou, mas podem ter certeza que não é de tristeza. Mas é o retorno de Jedi do nosso Jair Bolsonaro o retorno do mito. Tanto tem se falado sobre o retorno de Bolsonaro. Horas, como se ele tivesse sido embora. Ele alugou um triplex na cabeça do Lula, que a cada dois dias, em média, fala uma vez sobre o Bolsonaro. Inclusive tem acelerado com a visita lá no Joe Biden. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro, herança maldita, que Bolsonaro, que anunâmico, que Bolsonaro. O povo não é imbecil. Se você vai ficar reclamando do síndico anterior, por que as pessoas vão aceitar o um novo síndico, então? Queremos ver trabalho. A picanha tá cada vez mais cara, a cerveja tá cada vez mais cara. O povo não aguenta mais o Dilma falando sobre o Bolsonaro. Mas vamos lá. Primeiro, o Bolsonaro né, começa a chorar em um vídeo emocionante ouvindo o hino nacional. Mas por quê? É por tristeza? É porque ele está deprimido? Não. Vou mostrar aqui um vídeo para vocês postado pelo Eduardo Bolsonaro. tá? Olha aqui. Eu não vou pôr o áudio, mas o povo está gritando. Certo? Olha o tanto de gente. Isso aqui é onde, gente? É onde? Tá? É aqui na minha esquina, é no Brasil, em Santa Catarina Não, é simplesmente nos Estados Unidos, cara Tá maluco? Em Boca Raton, na Flórida Que isso? Que isso? É um fenômeno que não existe igual Esse é o cara que foi derrotado nas urnas, né? E qualquer um que questionar isso será perseguido, calado e destruído, não é mesmo? Mas cadê o Lula fazendo o mesmo? Ele é onde vai, é vaiado, cara. Não consegue. Isso aqui é em Boca Raton, na Flórida. O Lula foi pra lá e teve gente protestando contra ele. Ao contrário do Bolsonaro, tem lá gente né, lotando casa pra ouvir o mito falar. Que pode ser? Qual, que homem não vai chorar depois disso, cara? Tá maluco? Tem como não, cara. Pode chorar, Bolsonaro. Tem, tem erro não, tá? Você é ser humano. Você é ser, ser humano, tá? Não tem como. Não tem como. Cara, as lágrimas, cara. Ah, você vê que o povo não desistiu, que a direita ela ressurgiu das cinzas. Isso aqui foi a maior humilhação que a gente já passou na história, sim. Mas podem ter certeza, a direita não acabou. A gente tem muito o que construir. O Bolsonaro mesmo está falando sobre isso, né à toa que é o retorno de Jedi, certo? É incrível e na creme livre, bom, tá certo? Mas vamos por partes aqui. Primeiro, o Flávio rebate Lula. Mentiras de Dilma não ficarão escondidos, escondidas, Johnny Bravo voltará. Mas o que é isso? Mas o que está acontecendo? Em publicação no Twitter, o filho zero de Jair Bolsonaro diz que o pai voltará a ser presidente da República. O brasileiro é vigilante e as mentiras de Luiz Inácio não ficarão por muito tempo escondidas. 2026 é logo ali e Johnny Bravo voltará, escreveu Flávio. Meu Deus, como assim, certo? Tanto tem que falar que o Bolsonaro vai ser preso. Eu não acho que a esquerda tem noção do que fala quando diz isso, mas vamos ver a coisa aqui, tá certo? Na carta capital diz o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado 11 que pretende voltar ao Brasil nas próximas semanas. É claro, ele não deve pisar aqui e simplesmente ser jogado na cadeia e não vai poder se expressar sobre nada não somos burros a esquerda precisa impedir que bolsonaro continue existindo porque se ele continuar falando se ele mesmo sem se expressar Olha o que aconteceu eu teve uma invasão do Capitólio sem ele falar um arço ele passou mais 45 dias em silêncio imagina com o bolsonaro criticando o Lula todo dia mano. todo dia. Não tem como não, não vai ter que comparar o Bolsonaro não O Dilma não vai durar muito, cara Se o Bolsonaro puder falar Então eu acho justo ele se precaver Esperar um pouco, né? baixar a poeira Ver que, que história é essa de prisão Todo mundo sendo preso E vamos lá A declaração aconteceu durante a participação Em um evento da Igreja Evangélica Church of All Nations Na Flórida, Estados Unidos Por melhor que esteja em qualquer lugar do mundo Não existe algo melhor que a nossa terra Disse o Pito. A saudade bate no peito de todo mundo aqui, afirmou. Eu também quero retornar ao Brasil. Pretendo retornar ao Brasil nas próximas semanas. Ah, meu Deus, aí eles falam sobre os atos golpistas. Cara, é isso, tá? Em entrevista ao influenciador de extrema-direita, chama a Carta Capital, Charlie Kirk, no início deste mês. Ele anunciou que voltaria nas próximas semanas com o intuito de ser oposição do governo Bolsonaro. Do governo Dilma, desculpa. Calma aí, calma aí, calma aí. Oposição. O que, que faz uma pessoa que não é presidente, não é senador, não é deputado, não é vereador, não é prefeito? Como é que ele vai ser oposição ao Dilma? A gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Mas vai pensando aí. Como que a gente faz para ser oposição se não tem cargo nenhum? Segundo ele, seu projeto é colaborar com a direita brasileira. No momento, não temos uma liderança de direita nacional. Tu coloca aí, ó, frisa, liderança. Temos regional, esse pessoal vai crescendo. Nós vamos nos fortalecer, nós voltaremos, afirmou durante o evento da igreja. No discurso, Bolsonaro chorou e falou indiretamente sobre as ações que miram sua conduta durante o governo e a possibilidade de ser preso Não interessa o que vem acontecer comigo aqui ou no Brasil, ou da forma se porventura algo acontecer. A nossa geração já faz parte da história do Brasil, afirmou. O Brasil esquecido, roubado, saqueado e desrespeitado. Conseguimos, ao longo de quatro anos, juntos, mostrar e despertar no coração do povo brasileiro os seus reais sentimentos. Ih, rapaz, então a coisa tá aquecendo, né? O que que é o Bolsonaro, gente? O que que ele quer fazer? Olha, primeiro, liderança, tá? Nós falamos isso há muito tempo, continuamos falando e continuaremos falando enquanto for necessário. Antes de termos um presidente, antes de termos senadores, deputados, ou seja lá o que for, nós precisamos de um partido. E não, eu não falo do, P, do PL ou qualquer outro PQP aí, não. Eu falo de um partido que tem ali no seu alicerce a direita, a livre iniciativa, sabe tudo de bom e do melhor que a gente fala na da direita? tem que estar nesse alicerce. Não pode ser um partido que simplesmente coloca lá um monte de gente que só está preocupado com o poder, e aí as legendas e o dinheiro é mal distribuído ali só para os amigos do rei do partido. Não. O Bolsonaro precisa do seu próprio partido. E se ele não foi presidente, ele tem uma excelente oportunidade, uma oportunidade de ouro aí, nesses quatro anos aí que faltam, de formar seu próprio partido. A pergunta é, por que ele não fez isso antes? Porque enquanto ele estava na presidência, ele não formou um partido. Porque não é fácil assim. Porque não é bagunça. Você precisa ali de um exército não militar, mas um exército de pessoas engajadas, indo buscar assinaturas. Não pense que vai ser fácil, não. Vou, vou negar um monte de vezes. A gente já viu quão difícil foi com a Aliança pelo Brasil, mas em todo momento o Bolsonaro esteve ausente da criação. Não ficou lá pedindo assinaturas. Se ele começar nas suas redes sociais pedir para criar um partido no final desse mês, eu garanto para vocês que ele já teria conseguido essas assinaturas. Então essa liderança que ele fala é para talvez finalmente fazermos oposição real. O povo aprendeu muito nesses últimos anos. Aprendeu a importância de um senador, Aprendeu a importância de um deputado E aprendeu a importância de um ministro do STF Como funcionam esses três poderes Viram que Bolsonaro não consegue nada Que forças armadas não vão abrir as nuvens E descer em carruagens privatizando tudo Isso não existe Nós precisamos de uma base e essa base é impossível, não existe. É como falarmos nos Estados Unidos se não existissem os republicanos, se existissem só os democratas e mais 30 partidos de esquerda. Estados Unidos nunca teria esperança nenhuma. Lá estão combatendo a esquerda, mas com o Trump derrotado, mas eles continuam fortes no Senado, continuam fortes no Congresso e continuam fortes no Supremo Tribunal Federal. E é a mesma coisa que o povo está aprendendo aqui. Então não tem como colocar... Né, a carroça na frente dos bois, é, primeiro foi necessário que a população entendesse a importância de tudo isso. Viste com os seus próprios olhos o que são deputados sacanos, que são senadores sacanos, que não se importam com a população, não se importam com os desejos da população, apenas o poder pelo poder. Então eu crio muita esperança com a volta do Bolsonaro. Eu sei que tem muito trabalho para ser feito antes de chegar lá em 2026 e tentar a presidência novamente. Se Bolsonaro chegar lá da mesma forma que foi dessa vez, vai ser um fracasso total novamente, cara. Sem apoio, sem partido Nossa, ali de, de, de visita num partido De um cara que está envolvido em um monte de escândalo Que já está falando ali De abrir as pernas pro Dilma Isso nós não queremos Certo, Bolsonaro? Então, por favor, volte e tenha todo o nosso apoio para formar um partido. Deixe a gente continuar acreditando. O povo precisa de fé. Precisa em algo para se apegar. E formar um partido é o que todos esses grandes líderes do passado fizeram quando não estavam na presidência. É hora do Bolsonaro repetir isso daí, certo? Por último, faltam 20 rifas para completarmos nossa sexta rifa. Então corre aí para garantir seu número. Concorra a um celular Samsung A03. Ou o valor do celular, que é 700 conto no Pix, certo? Você escolhe. E até a próxima. Tchau, tchau.